Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova para vocês. Hoje estamos em um lugar aqui bem assustador, bem sinistro. O que, que você achou, Thaís? Nossa senhora, Thiago, foi difícil a gente chegar até aqui, né? Mostra só, pessoal, ver onde nós estamos aqui. De um, lado, de um lado tem canavial e do outro lado tem a floresta. Tem uma floresta. Estamos aqui em um canavial no meio de uma floresta. O que foi nos passado? Mandaram a localização desse local para nós E o que nos foi foi nos passado é que um caçador estava construindo tipo uma cabana para ele uma, uma casa assim né isso para ele Sim. passar a noite caçando no meio dessa floresta que tem bem aqui e dizem que um dia que ele estava aqui construindo essa essa cabana um bicho veio e acabou matando ele comendo ele a gente não sabe que se é uma onça o que que é né isso uhum. só foi nos falado que um bicho acabou comendo ele matando ele e muita gente dizem que o, escuta o espírito desse homem gritando, né, Thaís? Aham, uhum, isso aí. Quando chega na parte da noite, escuta o, escuta o espírito desse homem gritando. Escuta os caçadores, já veio aqui, né, Tiago? Sim. E escuta um homem gritando. E eles falam gritando. com certeza que é esse rapaz esse que faleceu por aqui. Só acharam as coisas dele, né? Só acharam as coisas dele. Isso, isso não faz muito tempo, não né, Tiago? Não faz muito tempo, pessoal. E foi nos passado a localização aqui, a gente conseguiu achar, é difícil acessar, só para vocês verem a estrada que é. Não é nem pra mais isso aqui de estrada. Né? Não, mas é o caminho que a gente teve para chegar aqui, né, Thaís? E aonde esse cara foi assassinado, está bem aqui da minha frente, a gente vai mostrar para vocês já já. Peço para você deixar o like, se inscreve no nosso canal que tá no vídeo toda semana, só vídeo top. Se inscreve também no nosso canal principal, o link tá aí na descrição, que é o Thiago Furacão que a gente vai acabar voltando aqui às três horas da manhã para fazer a investigação sobrenatural. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Deixa o like e bora para mais uma exploração. Pessoal, eu não sei como vai ficar o, o áudio desse vídeo. Aqui venta muito, muito vento, né, Thaís? Isso. Mas a gente vai tentar mostrar detalhes para vocês. Vamos falar alto, Thaís, para eles ver se conseguem escutar também a nossa voz, tá bom? Tá bom. Pessoal, aqui é o canavial, ali é a floresta. Foi... Foi ali que tudo aconteceu Escutei um barulho, vai, pode ser o bambu batendo É, quando o bambu bate, é. faz os barulhos Foi ali onde tudo aconteceu E Thaís, mostrando aqui, o pessoal já vai ter noção Olha, olha lá, ali pessoal. a cabana É que essa câmera aqui não tem zoom pra mim, mas olha aqui Coisa que dá pra ver daqui Aqui é a estrada, a gente veio por aqui, ó Aqui, ó, nós viemos daqui. A caminhonete a gente parou um pouquinho mais pra cima ali, porque se a gente parar aqui nessa areia, não sai daqui, né, Tiago? Ó, pessoal, a gente, a gente veio de lá. É. E a caminhonete a gente parou aqui, ó. Vamos mostrar, pessoal. Se a gente parar aqui na areia, ó, depois não sai. Não sai. Ué, cadê ela? bora minha caminhoneta? Oxi. Tá ali, ó. A gente parou lá em cima, subimos o morro, paramos ela lá em cima. Vai pegar nela, Camaroleta? Aham. Uh -huh. E aqui, pessoal, que é uma, uma, uma selva, uma floresta. Pessoal, desculpa pelo áudio aí que tá ventando demais. Isso aqui é unha, tá? É unha? É unha, ó. Olha aqui, ó, raspado, ó. É unha. Então, o caminzinho já é aqui, né? Ó, tá vendo? Só tem uma trilhazinha. Isso aqui parece ser um pé de fruta, ó. Isso não parece? Parece mesmo. Cuidado aí escorregar, tá meio molhado. Olha o bombuzal. Olha, gente do céu. Aí, olha que local louco, cara. Sim, que misto, gente. Ele estava construindo uma cabana. Olha aqui. Ou já tinha e caiu as partes de cima, assim. Ah, pode ser. Pode ser. Olha aqui, cara. Você quer? É uma... Olha uma fogueira, Thiago. O dele. Pessoal, dá para ver, ó. Uma fogueira. Olha, ele, ele fez aqui para poder pôr ponhar... uma grelha, tipo né? Uma grelha. Eu acho que talvez pôr ponhava... Um... como chama? Espeto de lá pra cá com é, peixe, carne no meio. Sim. impressionante assim. cara. Tá aí, olha isso, céu. gente. Que local Tiago, é hora. enorme, é Deixa enorme. Deixa eu entrar aqui pra ver. Aqui provavelmente deveria ser uma mesa, Thiago ó. Cara, é, olha aqui. É grande, cara. Dá Caraca. pra ficar em de bola, cara. Eu acho que caiu, Thiago Eu acho que ele deve ter feito com folhagem, sabe? Ah e deve ter caído caiu ó lona é ah então era lona, lona. Tiago era coberta com lona cara. Era lona cara essa lona aqui ó verdade hein, isso tá ó dá para ver que já tem tempo que ela está aí ó tá enterrada né? e é mesmo hein cara Ela era coberta com de lona Tiago era coberta com lona e, cara ó bem, bem ajeitado, ó tudo amarrado ao arame assim ó nossa, cara, que da hora, ele fez a fogueira aqui então A fogueira, a aqui uma mesa, eu acho A mesa, a cabana aqui Vamos ver se tem mais coisa aí E diz que ele vinha direto, né, Tiago? Vinha direto E onde será que ele Será que ele estava dentro da cabana? Não, que, então né? Que, cê, que bicho ser. você acha que é? Você acha que é uma onça? Assim? Ah, deve ser, né, cara? Para não dar tempo dele pegar uma arma Alguma coisa assim, se ele estava aqui, ele tinha arma hum. Caçando Né, não sei o barulho que faz tá nesses bambus é assustador, né, é, cara? É, imagina isso aqui de noite, ó. Né? Fora a cobra, né? Vamos dar uma olhada ali, ó, pra ver? Pra onde? Pra, pra aqui, ir? ó. Gente, olha isso. É isso, que da hora, né, cara? Impressionante, caralho? cara. E é grande. Outros caçadores já veio aqui, né, Thiago? Olha como ó. tá enferrujado esse arame né, aqui, ó. É. Diz que não faz muito tempo, quanto tempo você acha que acredita que aconteceu isso, vendo esses bambus assim? Ah, não faço ideia até isso. Olha, não fiquei não todo bujado. Olha é um bambu bem antigo, velhão, ó, tá vendo? cheguei eu acredito, olhando assim, que deve ter uns 3 a 4 anos. É, eu também acho. Que... A não ser que veio alguém aqui e deu uma reformada nesse tempo, né? Não sei. Mais isso mesmo. Três a quatro anos. Porque a pessoa que passou pra gente falou que não faz muito tempo. Mas também não falou quanto tempo, né? Oh. Será que o pessoal escuta ele gritando aqui, né? Sim. Será que ele revivia na morte? Sei lá, Eu não tenho nem noção. Olha aqui. Essas estacas, ó. Talvez era para segurar a lona, né? Ó. Ah, pode ser. Olha, ele Olha aqui não. Ah, isso aqui. Também. Aqui tinha outro bambu. Esse bambu ficava assim. É. Vamos olhar aqui, Que doido, tia. Vamos usar? E, pessoal, isso aqui é, é totalmente fora do comum. Isso aqui é longe de tudo. Longe Nossa de tudo. senhora. Não tem nada aqui perdeu um trabalho pra nós chegar aqui, sem não noção. E não foi descendo esse canavial aí, rapaz. Não né? vai ter nada lá embaixo, não? Não, então. Ó, vamos ver. Ali tem um abismo ali. Cuidado. E a aranha e cobre, hein? Ui, quase que eu caio. Nossa, tia. Não, mas não vai conseguir, ó! Não olha aí, cara! Eu acho que ele tava meio que cuidando tudo isso aqui. Tá é, eu acho que eles caça, ca, Ele caçava aqui, né? É, deve ter alguma trilha aí, Thiago. Vamos dar uma olhada certinho. Deve ter alguma trilha aí que eles fazem para caçar. Sim. Não sei se agora vem mais caçador, né? É, que vi, vieram aqui, e escutaram ele gritar, mas não sei se se vem mais. Então, meio que cobra se escondido e pisar em alguma. Pra ah, lá adianta aí? Ah ele eu tenho medo de pisar hein. Então deixa eu te vamos dar uma olhada para cá. Mas podia vir um dia de madrugada aqui né para ver se é Nossa eu fiquei louco para vir aqui de madrugada cara. Para ver se o lugar ver. é realmente assombrado se existe alguma coisa aqui. Eu vou que falar para você cara. Não parece coisa de índio? Parece coisa de. Eu vou falar para você vendo isso aqui cara me deu vontade de acampar aqui Deu né? mesmo. Sério. Vamos arrumar uma barraca aqui, ó. Tá com o problema é esse bicho aí? Então. Deus me livre. Tem trilha aí? Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, esses bambus fazem uns barulhos, Thiago, do céu. Tem uma lata ali, ó. Lata? Ah, é verdade, ó. Olha aqui, Tiago, a visão daqui da coisa. Aí, nós vai ter que tirar umas thumb aqui, uma thumb nervosa, umas tirar fotos foto aqui. Cara. legal aqui. Nossa, falar pra você, velho, da hora, hein? Aí, aqui parece uma trilha. Cuidado. Ó, bananeira. Escuta. Olha, subiu. Você escutou subir? Aham. Uhum. Ó. Oh. Você está estudando? Será que é bicho? Subiando? Então, não sei. Ali parece que está bem limpo. Ixi, nossa, deve passar sair, de cara. Cuidado do copo. Gente, deixa muito like. Subiu de novo. Você escutou? Aham. Uhum. Olha onde a gente está pisando e o perigo que a gente está pisando uma cobra. aí é isso. Toma cuidado que talvez tenha armadilha de ca... do... Do caçador que é, verdade. eles armavam a armadilha, né? Tem que olhar bem aí. Aqui não é trilha não, pisei não. muito porque a gente nem sabe, cara, se tem é armadilha. É, Geralmente mesmo. o caçador faz armadilha. Olha aqui essa. Tá vendo? Tem uma árvore. Caiu. É, é perigoso, Thiago. Não pise assim não. Não, nem vou pisar. Cara, eu escutei bastante a subir. Escutei também. Não será voltar que, lá pra Será que a câmera pegou? Não sei. Não Pessoal, não. a gente escutou a subir, como se. Tá estando? Sim que é algum tipo de passarinho, Sei lá. Pode ser que também bastante caçador não vem mais, Thiago, pra cá. E essa trilha se fecharam, né? Pode ser. Porque, geralmente o caçador faz trilha pra andar Pode ali. dá medo, Thais, tá? é de eles de ter deixado alguma armadilha. Tá? Exato. Caçadores não vai só na arma, eles armam as armadilhas pra poder pegar. Aham. Uhum. Galera, a entradinha é aqui, ó. até isso? Uhum. E já sai direto na na cabana do caçador. Espero que vocês tenham gostado, galera. A gente vai tirar umas fotos aqui, vai tirar a nossa thumb. Se vocês quiser que a gente volta aqui de madrugada, ficou interessado pelo local, comenta bastante aí. Comenta muito, galera. E ajuda a compartilhar o vídeo aí, pessoal. A gente veio de muito longe para vir aqui neste local, fazer o reconhecimento, a gente estar voltando à noite. Se a gente vinha, realmente vir aqui à noite, pessoal. A gente vai tomar cuidado que nem aquela parte. A gente vai até onde a gente foi. Não vamos entrar lá dentro porque pode ser que tenha alguma armadilha de caçador. Que nem nós falou, né, Thaís? Sim, é, talvez a gente não vê alguma coisa. A pessoa a gente pisa lá num, num daqueles negócios que Deus prende o liga, pé hein? ou vem alguma coisa. Não sei, não sei pessoal. De noite não dá para ter essa visão. Não, e se acontece alguma coisa é muito longe para a gente conseguir chegar num, num atendimento aí para poder socorrer a gente, né, Thaís? Uhum. Mas é isso aí, né? Sim, vamos? Vamos tirar as fotos, né? Isso. Deixa o like, até a próxima. Tamo junto, é nóis, falou, fui!